Opa! Aqui é o Eric, arqueiro escritor e caçador de leviatãs E o áudio vídeo de hoje vai ser narrado pela Capitalic Mais conhecido como a Eslava Louca do Leste Europeu Ela faz umas threads muito interessantes lá no Twitter Ela fez basicamente uma palestra Que não era pro meu canal, era pro canal do John Chazon John Sazon, sei lá, não sei como falo do canal do nome dele E ele acabou tendo alguns problemas e não conseguiu postar E daí ele falou, ah, posta aí no seu canal eu editei e, bom, tá aí a palestra. A Kapitalik é uma pessoa muito gentil, sejam simpáticos com ela nos comentários. E é isso, abraço, espero que vocês gostem. Tchau! Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Nunu e algumas pessoas podem me conhecer do Twitter. Eu sou o 1 inclusive, se você não conhece, me segue lá. Eu sou estudante de ucraniano, romeno. Economia, tô estudando agora, tô entrando nesse mundo da filosofia e história Enfim, qualquer coisa que eu julgo que tenha a ver com o ANCAP Ou alguma coisa que tenha a ver com o Leste Europeu, eu tô estudando Então enfia é qualquer matéria aí que tá ótimo Eu vim falar sobre autodidatismo, raízes culturais Mas eu vou tentar abranger um pouco para não ficar uma coisa tão maçante E eu vou falar sobre filosofia enfim, eu não vou dar spoiler, vocês vão ter que ouvir tudo pra saberem o que que, que que eu vou falar. Antes de tudo, eu queria dar duas definições aqui pra que a gente possa ter uma conversa mais fluida, tipo, uma conversa mais de boa. Primeira coisa, a palavra cultura. O que que significa cultura? O que que é cultura? A gente pode definir cultura como heranças históricas que englobam a moral, crença, costumes, conjunto de ideias, práticas e outras categorias. E eu queria definir também o que é autodidatismo. É, autodidatismo, podemos definir como o ato de aprender algum conteúdo por conta própria, sem precisar de um mestre ou curso para pautar sua ideia sobre aquilo. Bom, dadas essas duas definições, a gente pode ter uma conversa, vamos dizer assim, um diálogo mais coerente, né? Porque não adianta nada vir aqui falar um monte de coisa e ninguém sabe o que eu tô falando considero autodidatismo o simples fato de questionar aquilo que é pressuposto. Em determinado momento da sua vida, você teve de questionar a validade do Estado. A ideia de governo já é pré-definida na sociedade. Então, por sua própria vontade, um livro, artigo, vídeo, foi pesquisado. Simplesmente por sua própria vontade. E isso já é um tipo de autodidatismo. Mas lembrando, ser autodidata é simplesmente uma pessoa que aprende determinada matéria por conta própria. Isso não significa que você não possa pesquisar... Cara, <risos> desculpa. Mas é que muita gente pensa que ser autodidata é simplesmente tirar as ideias do nada. Até porque a maioria dos autodidatas são ancaps, ou são pessoas que têm uma linha mais pro individualismo. Então se a gente fosse palpiteiro, com certeza seríamos de esquerda. O que não é verdade, entende? Tipo, a gente não tá aqui pra palpitar e pra jogar dados que a gente vê em nossa cabeça. Não significa que você não possa pesquisar, ou que você não possa perguntar pras pessoas. Ser autodidata é simplesmente aprender sozinho. Mas não significa que você não deve ler nada, e sei lá, as pessoas têm uma ideia um pouco errada de autodidatismo e eu vou tentar desconstruir isso pra vocês de uma forma mais normalzinha, de uma forma mais do dia a dia pra que vocês consigam entender, mas isso é lá pra frente, vamos voltar aqui pra que a gente consiga fixar bem essa ideia eu vou focar bastante na parte do anarcocapitalismo, até porque eu sou anarcocapitalista, eu estou gravando esse áudio para um canal anarcocapitalista e eu acho que todas as pessoas que estão me ouvindo agora são anarcocapitalistas. Então é óbvio que eu teria que focar nessa parte. Então, eu, como libertária que sou, eu sugiro e incentivo o autodidatismo. Por quê? Ah, vocês me perguntam, ah, Nuno, mas por quê? Então. Isso ajudará na formação de suas próprias ideias. Fará com que seu tempo seja mais bem aproveitado. Porque eu tenho certeza que você não gosta quando alguém... É... Estado Coffee Coffee, né? Vamos ser bem sinceros. Quando alguém monopolista te obriga a estudar determinado conteúdo do qual você julga inútil. Então a escola é um grande exemplo disso. Ela literalmente te obriga a estudar coisas da qual você julga inútil. Isso no Brasil é bem claro. Porque você é obrigado a ir para escola, se você não for para escola seus pais são presos E ou você paga multa ou sei lá, algo, algo do gênero Então você é literalmente obrigado a ir para escola E com certeza todos os ANCAPs que principalmente estudam em escola pública odeiam ir para escola Porque é literalmente matéria inútil, coisa que eu tenho certeza que eu nunca vou usar e matérias que vão me doutrinar. Então é literalmente um antro de nada, de inutilidade. Então é bem chato quando alguém te obriga a estudar alguma coisa. E sobre essa parte da doutrinação, essa parte, fora a questão de ser muito chato, de ser maçante, de ser inútil, você tem que ter muita sorte, muito cérebro para não ser doutrinado, para não ser feito de fantochezinho estatal. E eu vou com o tempo explicando como as pessoas usaram a educação estatal pra doutrinar uma população inteira. Mas isso é mais lá pra frente. Vamos voltar aqui. Eu tô falando coisa muito lá pra frente, né? Mas é só pra vocês sentirem um gostinho do que vem por aí o simples fato de ser anarcocapitalista já te obriga a estudar as coisas de forma mais profunda. Porque você acha mesmo que seu professor de história, que vai praticamente com uma blusa da CUT pra escola, ele vai falar, olha, tal coisa, tal genocídio aconteceu por culpa do Estado, por falta de capitalismo. É claro que ele não vai falar isso. E a gente sabe que a maioria das tretas, entre aspas, históricas, são feitas através do Estado e por falta de capitalismo. Mas ninguém vai te falar isso, só você pode descobrir sozinho. É claro, um youtuber ancap pode te ensinar sobre, mas a questão da escola, eu tô focando bastante na escola porque ela é obrigatória no Brasil, mas a, es a escola nunca vem te ensinar isso, entende? Não vai chegar um professor e vai te falar que tal coisa foi feita por causa do Estado, isso não existe. Então você vai ter que estudar sozinho, é, é isso, entendeu? O fato de você ser ancap já te obriga a estudar as coisas de forma mais profunda pra não cair naquela fal falácia de que, ah, capitalismo malvadão. E é justamente nessa relação de autodidatismo que eu posso fazer uma ligação com raízes culturais. Daí vocês me perguntam, como você vai fazer isso? Pois é, pois é. Agora é que eu vou te mostrar como eu vou fazer isso. O ser humano tem uma tendência natural a estudar ou preferir coisas que expliquem sobre ele. Então, tipo assim, horóscopo, todas essas coisas mágicas, que as coisas inúteis, vamos dizer assim. É, as pessoas têm essa preferência. Mas no caso de você estudar história, raízes culturais, não é uma coisa inútil. Mas vocês entendem, o ser humano tem uma pre preferência natural a estudar e querer saber e ter curiosidade sobre aquilo que explica por que ele é de tal jeito e por que ele age de tal forma. Então, isso é completamente comum. Mas é justamente por isso. Essa curiosidade, que muitas das vezes criam aberrações com o horóscopo, elas criam coisas boas como estudar a sua própria cultura. Buscar entender sua descendência e seu povo é uma forma de entender melhor o mundo e a si mesmo. Você quer ver um exemplo? Então, as pessoas que me seguem no Twitter, elas sabem que eu tenho um amor incondicional pelo leste europeu. Porque eu sou descendente de ucraniano e armênio. E árabe e alemão, mas... O... A Alemanha e o Oriente Médio não ficam no Leste Europeu. Então, eu tenho um amor incondicional pelo Leste Europeu. E se eu nunca tivesse buscado aprender sobre o Leste Europeu, é, talvez eu nunca tivesse questionado o mundo à minha volta. Ou pior de tudo, eu teria... estaria apoiando o que matou os meus antepassados. No caso da Ucrânia, o Lomodor. No caso da Armênia, o genocídio turco. Genocídio turco não, genocídio armênio que foi feito pela Turquia. Genocídio turco. Mas... Entende? Às vezes, só, vou, só aquilo que está no seu sangue pode te ensinar determinada coisa. Então, é por isso que eu sempre falo, olha, pesquisa sobre o país que você veio. Porque, muitas das vezes, aquela ideia errada que você tem, aquela ideia coletivista, ela pode ser facilmente destruída por um simples artigo que você lê sobre sua descendência, entende? Foi justamente isso que aconteceu comigo, foi quando eu percebi que o coletivismo causou toda a desgraça que aconteceu no Leste Europeu, tipo, ah, fome, desastres por causa de governo, enfim. Foi, foi aí que eu entendi a importância de ser individualista, de ser ANCAP, enfim, essas coisas todas. Mas isso não é uma questão de patriotismo, e sim uma tendência natural de querer saber sobre si mesmo. Mesmo que você não queira saber, o direito de não estudar sobre só é dado através do autodidatismo. Então vamos supor que você não se interesse pelas suas raízes culturais, eu não sei como você faz isso sinceramente, porque eu me interesso bastante pelas minas, mas vamos supor que não te interesse. Esse direito seu, vamos dizer assim, essa postura sua, ela só pode ser feita através do autodidatismo. Então você só pode negar determinada coisa porque você vai estudar sobre outra coisa, então vamos dizer que o estado não é o único monopólio de educação, a sua família pode ser um monopólio, ela te ensina determinada coisa, então essa negação das suas culturas, ela só pode ser feita através do autodidatismo, porque você vai negar aquilo e vai pesquisar outra coisa e com certeza vai ser por conta própria. A vontade de querer aprender alguma coisa por conta própria traz muito mais benefício do que quando o ministério da educação te obriga a estudar determinada coisa que com certeza é inútil e você nunca vai usar. Eu não sei se vocês são assim, mas eu tenho um foco forte laço cultural com o meu povo, então eu tenho certos costumes e certas coisinhas que eu faço que os ucranianos fazem, que os armênios fazem e que os árabes fazem e que quando eu paro para pensar, eu penso, hum, interessante, eu faço isso porque eu vim de tal cultura e é justamente por esse forte apego meu com as minhas, minhas raízes culturais que eu me interesso muito por qualquer assunto que envolva o meu povo então sei lá matéria tal explica tal coisa do leste europeu eu já tô lá pesquisando escrevendo sobre e tem muita gente assim eu percebi que no twitter tem uma galera somente italiano que gosta bastante disso também Eu fiquei muito surpresa e feliz porque a gente está numa decadência da cultura entende então poucas pessoas conhecem os costumes dos antepassados se você chega para um nordestino ele vai vai ter lá suas culturas não sei o que, mas ele não vai realmente se interessar sobre, o que na verdade é bem triste porque toda cultura tem algo a agregar, entende? Você deve pegar, claro, a parte ética, você deve é, pegar a parte moral da cultura, não enterrar bebê e não estuprar mulher, não tô falando isso, mas toda, entende? Toda cultura tem alguma coisa boa pra te ensinar, então você ignorar suas raízes culturais porque não é algo que lhe convém, eu acho muito estranho e a gente tem essa mania, o brasileiro tem essa essa naturalidade de negar as suas culturas, entende? Então eu fiquei realmente feliz ao ver que muitos italianos e alemães estavam pesquisando mais sobre sobre sua cultura, sobre seu país de origem e continuem assim, façam isso mesmo porque mesmo que esse negócio pareça inútil, ai, antiquado, é o seu povo, entende? Parece muito questão de patriotismo, mas não é porque é realmente, às vezes, só aquilo que está no seu sangue pode te ensinar os costumes, língua, religião, região, tradições e qualquer outra coisa que é, formule um povo, vamos dizer assim, deve ser estudado, principalmente se for o seu povo, pois é isso que trará uma melhor compreensão sobre si mesmo, então você quer saber por que ah, mas por que eu sou de tal jeito? Nossa, mas por que eu me visto assim? Às vezes a sua cultura pode te explicar, entende? Às vezes como os seus pais foram educados por alguns avós que vieram de outro país, às vezes isso explica. Então você tá lá procurando a resposta em coisas alheias e quando na verdade a resposta tá tipo dentro de casa, sabe? Tá com seus próprios pais, seus avós, seus tios. Então pensem um pouco nisso, entende? Pensem em estudar mais sobre é, os seus países sobre... Per perguntem para os seus pais como que era a educação deles, como que os seus avós foram educados, entende? Isso é bem interessante. E eu fui, conforme eu fui falando isso, eu percebi que esse, essa minha fala pareceu bastante nacionalista e patriota. Bom, a gente pode definir patriotismo como a questão de pátria, né? De você ter amor à pátria. E uma pátria não necessariamente tem algo relacionado com o governo. A gente percebe que as pessoas patriotas, elas têm um certo apego ao governo. Então, vamos dizer que sim, eu sou patriota, mas não sou nacionalista, ou seja, as pessoas às vezes confundem as definições. Mas vamos dizer que eu não apoio linhas, é, fronteiras, né, eu não apoio linhas imaginárias criadas pelos governos, mas eu apoio a cultura local, eu apoio os povos, porque um povo, se você tem mais de dois, dois neurônios, você sabe que um povo não é criado através do Estado, você sabe que uma nação não precisa de um Estado. Até por isso que você provavelmente é anarcocapitalista, por saber que uma sociedade pode sim viver sem Estado. Bom, isso não é questão de ser nacionalista ou patriota ou de apoiar o governo, é uma questão de ser bem entendido. Não foi o estado quem criou costumes, religiões, tradições, os indivíduos criaram, se trata de entender os costumes de uma nação. Então não tem nada a ver com linhas imaginárias impostas e criadas pelo governo, se trata simplesmente de entender a sociedade. Porque uma cultura ela não é feita por medidas estatais, ela é feita por sociedade e por indivíduos. Como eu tenho um certo apego pela história da Ucrânia, eu vou usar a Ucrânia como exemplo para ilustrar aquilo que eu tô falando. Por exemplo, é... na Ucrânia, apesar dela de ter sido dominada pelo Império Russo e posteriormente ter sido anexada à União Soviética, a Ucrânia tem seu próprio idioma e costumes os costumes eslavos são bem parecidos não é só questão da Ucrânia e da Rússia é a Romênia é Kosovo Macedônia eles têm costumes eles têm até religiões que são é a, a, a religião a, o catolicismo ortodoxo eles têm esse essa simila, similaridade mas eles têm suas próprias características claro não é tudo a mesma coisa então apesar do, do da Ucrânia ter sido sofrido essa forte pressão cultural da Rússia, ainda tem o ucraniano, inclusive, o ucraniano é considerado mais difícil do que o russo e o alfabeto é diferente, tem uma certa similaridade na fala, mas, entende, são línguas diferentes, sim, e isso prova que medidas estatais, elas não barram uma cultura, o que barra uma cultura é outra cultura. Então, você pode substituir, sim, uma cultura genocida por uma cultura mais pacífica, mas isso não quer dizer que uma medida estatal, uma canetada autoritária vá mudar a cultura de um povo, inclusive na Ucrânia, no Império Russo é, o ucraniano foi proibido de se falar na própria Ucrânia, cara, é muita coisa de, de idiota fazer isso com o país, né, mas sim, o ucraniano foi proibido de se falar na própria Ucrânia, isso não impediu, porque as pessoas continuavam falando em segredo continuavam é, a ensinar os filhos em segredo, então era tudo feito em segredo, mas continuava sendo feito isso não quer dizer que por uma. um povo aguentar uma pressão cultural, que essa pressão cultural deve ser obrigada. Eu não tô justificando, eu tô explicando como a união soviética e o império russo não conseguiram destruir a cultura ucraniana, mas isso não significa que você deva fazer isso com os países, isso é feio, tá bom? Não pode fazer isso, a não ser que seja uma cultura genocida. Mas no caso não era, o império russo simplesmente foi lá e queria banir a cultura ucraniana porque eles acharam que ah vamos banir aqui, sabe? não Tô sem nada pra fazer, bora matar gente só porque eles estão praticando a própria cultura, então não tem nada a ver com matar a criança ou estuprar a mulher, é simplesmente uma questão de os eslavos não têm um caráter genocida, é... então não se preocupem, não estou defendendo coisas absurdas. O governo pode sim desgraçar uma cultura e ele pode destruir valores por onde ele passa e esse sentimento de russofilia, por exemplo, que, que se alastrou no leste europeu, se deu principalmente por conta disso. Por conta da União Soviética ter entrado em países e ter imposto os costumes da Rússia a outros países. Então, inclusive, o russo era obrigatório, é, aquela imagem de saudar sempre Stalin. Entende? Então, sim, isso pode desgraçar uma cultura, mas o que eu digo é que dificilmente você mata uma cultura com autoritarismo, principalmente se for uma cultura que não tem nada de mal. Então, essa questão da russofilia, a Rússia por ser um território muito grande, a Rússia por ser... É, teve... ela, sabe, bateu de frente com os Estados Unidos na época da Guerra Fria. Então, ela se tornou um espelho para o leste europeu, que são países pequenos, são países menores. Então... A questão do protecionismo, a questão de guerras dentro dos países, então esse sentimento de russofilia foi muito prejudicial porque a gente sabe que protecionismo é uma das maiores merdas que você pode fazer contra um povo e contra a economia de um país Então esse, esse, esse sentimento de apoio à Rússia e à União Soviética se deu por essa imposição autoritária de costumes e de ter mudado drasticamente uma cultura, inclusive por ter mudado através da educação, por ter mudado os costumes, a maneira como o povo pensava. E a União Soviética fez isso muito bem quando ela obrigou crianças a estudarem, quando obrigou escolas estatais a serem feitas. Então a gente pode ver que, desde sempre, as pessoas pegam a ideia de educação, distorcem, deturpam usam o estado e transformam as pessoas em um fantoche, estatal, entende? Então, é só uma prova daquilo que eu tô tentando descrever pra vocês. Por exemplo, a ideia de unificar os países eslavos para transformá-los em um estado só é chamada de pan-eslavismo. Essa medida estatal era proposta e foi realizada pela metade por Stalin, ou seja, ele não conseguiu fazer tudo, mas ele tava conseguindo até que bem. E tal concepção obrigaria os países a unificarem suas culturas, o que é completamente idiota, porque você vai Simplesmente com uma caneta autoritária e vai lá e fala, olha, você tem que seguir os meus costumes, a minha língua, a minha religião, entende? Então, isso é muito prejudicial e principalmente para um povo que já sofreu muito, que foi, que eram os eslavos, né? E você chegar aí do nada obrigar pessoas a largarem suas culturas simplesmente porque lhe convém é algo absurdo, por isso que eu sou totalmente contra o pan-eslavismo. Fazer tamanha imundícia só podia ser coisa de genocida, né, Stalin entende bem de genocídio. Essa questão de juntar países e transformá-los em um país só é muito prejudicial, porque isso dá mais poder ainda ao governo. Por exemplo, a secessão é legítima. Por isso que, sei lá, caso alguém falasse Ah, Nunu, o que você acha da secessão da Crimeia? Eu ia falar, tudo bem, porque é legítimo, se a população quer, por que não? Então, tirar essa, esse separatismo de um povo pra simplesmente obrigar eles a seguirem determinada norma, principalmente uma norma estatal é algo assim, absurdo e muita palhaçada. E claro, esse sentimento e essa concepção foi mudada e ela foi idealizada através da educação estatal. Então, como sempre, essa ideia de que o Estado deve fornecer educação, ela é levemente genocida e destruidora de culturas. Portanto, quem apoia isso ou é desinformado, ou acha que está com uma, uma ideia boa, mas é uma ideia genocida, ou realmente é mau caráter. Bom, tudo que o governo barra, é populismo ou porque aquilo apresenta uma ameaça contra ele. Esse foi o caso da proibição do cristianismo no genocídio armênio. Nessa ocasião, o império otomano tinha proibido o, o cristianismo de ser praticado pelos armênios, que são pessoas extremamente religiosas. Eles têm o catolicismo ortodoxo bem forte. Então, o império otomano chegou lá e falou, vocês não vão praticar o catolicismo, vocês vão praticar o islamismo. E isso gerou 1,5%. Bil... não bilhões não que bilhões milhões de mortes foi um genocídio muito pesado para os armênios e até hoje é lembrado essa é uma prova de que quando você impõe uma cultura a um povo isso causa genocídio na certa de certa forma eu suspeito que o ucraniano na época do império russo também apresentava alguma ameaça contra o império por isso que eles barraram a gente pode ver com qualquer medida, né. Na Coreia do Norte, bíblias... Não se pode ter bíblias, bíblias são proibidas. Você não pode ter bíblia na Coreia do Norte porque isso apresenta uma ameaça contra a ditadura. É óbvio que se as pessoas fossem ler a bíblia e vi, é, chegassem à conclusão da imagem de Jesus e aquela coisa toda, isso destruiria a ditadura. Então é por isso que ou é populismo ou é porque apresenta alguma ameaça contra o governo. Saindo um pouco dessa questão de proibição e como proibir as culturas é uma forma bem, não quero não quero xingar, mas é uma forma bem genocida e bem assassina de você estragar países Eu queria entrar agora também na parte da linguagem, porque como eu falei, eu sou estudante de duas línguas do Leste Europeu tenho certeza que muita gente que tá me ouvindo agora também é estudante de outras línguas. E você provavelmente já ouviu coisas como... Ah, tal língua é inútil, por que você tá aprendendo isso? E eu vou dar uma motivação para vocês agora. Vai virar meio que um momento autoajuda aqui. Tô brincando, mas... para vocês conseguirem focalizar e entenderem um pouco melhor como a língua ela é extremamente importante para você estudar qualquer coisa. A linguagem é a melhor forma de nos comunicarmos. A capacidade de falar é o que nos difere de outros animais. Então, qualquer língua que você tenha interesse em aprender, ela vai ser muito importante para o seu desenvolvimento. Então, nunca pense que, nossa, mas eu tô aprendendo aramaico. Eu tô aprendendo, sei lá, chinês tradicional. Cara, não interessa. Essa língua vai ser, sim, importante. Confia em mim. Essa língua vai ser ótima e você deve continuar. Não deixa que comentários como, ah, mas é inútil. Porque não é inútil, nenhuma língua é inútil, absolutamente nenhuma língua nunca vai ser motivo de chacota ou de desprezo Porque toda língua tem algo a te ensinar Algumas coisas não possuem tradução direta e é o que acontece com o Islã por exemplo Deixando bem claro que eu não sou muçulmana, tá? Mas por isso que os muçulmanos são aconselhados a estudar o árabe Porque mesmo que a tradução seja feita da melhor forma possível, ainda existem expressões expressões comuns, palavras e frases que não vão poder ser traduzidas literalmente assim. Então eles são aconselhados a aprenderem o árabe justamente por essa questão de tradução. A língua da qual provavelmente você tem afeto e você quer aprender é uma língua da qual o seu povo falava, ou seja, a sua descendência tinha a prática de falar essa língua, ou porque você tem curiosidade na história, por isso que absolutamente nenhuma, nenhuma língua é inútil. Foi por ela que nossos antepassados se comunicavam e fizeram a história, e é por ela que nós continuamos. Muitos documentos do genocídio armênio só estão em armênio ou turco. Então imagina se, sei lá, as pessoas ignorassem completamente o armênio. A gente nunca, provavelmente a gente não saberia mais da metade das coisas que a gente sabe sobre o genocídio armênio. Então é por isso que uma língua é tão importante e nenhuma língua, e eu vou repetir isso várias vezes, nenhuma língua é inútil. Isso aconteceu também em documentos é, ucranianos, muitos documentos da época do Lomodur estão em ucraniano ou russo, e é por isso um dos motivos de eu aprender ucraniano, claro, além de ser é uma língua linda e eu descender daquele povo, também é uma questão de eu quero aprender coisas da União Soviética e alguma dessas coisas só estão em russo e ucraniano. Então, essa questão de documentação, que muitas das vezes não é traduzida nem por inglês, quando você aprende aquela língua, fica muito mais fácil de você poder estudar história. Muitas das vezes nós temos que analisar documentos, analisar fatos históricos que só estão naquela língua, em determinadas línguas Mesmo que pareça muito inútil Então o conhecimento te livra de muitos maus, né? de, te livra de muita coisa ruim Mas muitos conhecimentos não estão na sua língua materna Então por isso que nenhuma língua deve ser julgada como inútil porque, às vezes, essa língua vai te salvar de um grande problema e, muitas das vezes, essa língua não é a língua da qual você aprendeu desde criancinha. Particularmente, aprendo é, ucraniano e romeno sozinha. Então, isso é uma questão de autodidatismo também, porque aprender uma língua ou aprender qualquer matéria é ser autodidata. E, voltando um pouco nessa questão de autodidatismo, é, eu considero você aprender alguma coisa sozinho como sair de, da inércia, entende? Então, você só pode realizar determinadas ações, só pode raciocinar de determinado jeito se você souber a história por trás daquilo A gente sabe qual narrativa prevalece na academia brasileira e não só na brasileira como no mundo todo então, mais ou menos, 15 anos atrás começou essa onda de narrativas progressistas. Então, a gente vê bem, qualquer... Se você for em qualquer universidade, você vai ver qual narrativa prevalece ali. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque são essas pessoas que estão se formando naquelas universidades que vão escrever livros para escolas, que vão, entende? Vão dar material didático para as crianças. E se autodidata é justamente se livrar desse problema, de que livros estão sendo escritos por pessoas mal intencionadas ou pessoas mal informadas. Então, de certa forma, aprender sozinho te livra de muita merda. Você pode confiar em mim. Se você pegar qualquer livro do MEC, a possibilidade de você contrair umas 800 doenças é muito grande. Por isso não peguem livros do MEC, peguem livros da Escola Austríaca. A educação estatal foi feita para deixar as pessoas na inércia, para perpetuar e fazer com que o raciocínio estatal seja eterno. Então, essa ideia de caridade estatal que é formado na cabeça das pessoas, ela é formada na própria escola. Então, olha como o governo é bonzinho ao tirar o dinheiro de pessoas que produzem para injetar em lugares da qual elas não concordam, tipo, olha que maravilhoso. E grande parte dos brasileiros tem essa ideia de que o governo tem que dar educação, saúde, segurança, quando na verdade isso é um problema. Porque é justamente isso que vai fazer o país afundar, porque essa é a mentalidade Progressista, mentalidade protecionista, mentalidade marxista, que vai fazer uma nação inteira afundar. Então, quanto mais educação estatal, mais problemas nós vamos ter. E muita gente não sabe disso. O autodidatismo em uma sociedade dominada pelo Estado é quase um ato agorista. Então, não aceitar aquilo que é forçado por um órgão monopolista é o mínimo que você pode fazer. Então, vamos fazer o mínimo? Pelo menos? Vamos aprender sozinho? Vamos. Doutrinar uma população é a melhor forma de mudar uma sociedade inteira, de modo quase irreversível. Não foi à toa que Gramsci focava tanto na questão educacional. Então ele mesmo falava, não tomem quartéis, tomem escolas e universidades, não ataquem blindados, ataquem ideias. O que está relativamente certo, mas quando se trata de ideologias assassinas, se torna a pior arma contra um povo. A repressão pode coagir a população por um tempo, mas a dor da fome supera qualquer medo. Quem passou fome na vida sabe muito bem. Então, as pessoas famintas, elas se revoltam contra aquilo. Então, antes disso acontecer, o que, que o governo faz? Muda totalmente o pensamento comum, é, doutrinando as pessoas através da rede estatal. É assim que ditadura se mantém no poder. Então, até esse senso chegar de que é o Estado que tá fazendo a merda, é o o problema é o Estado, milhares e milhões de pessoas já morreram nessa brincadeirinha ditatorial. É o que acontece na Coreia do Norte, por exemplo, e é o que aconteceu na União Soviética. É óbvio que a nossa intenção não é ensinar ideologias genocidas para as crianças, é apenas uma observação de como esses idiotas deturpam e usam a ideia de caridade para fundar a sociedade. Então essa ideia de que o governo está fazendo uma caridade, que é super ok você usar roubo, para financiar ensinos doutrinatórios é uma é uma questão bastante séria e que as pessoas muitas das vezes não percebem isso porque acham que é algo bom certo então o problema é apenas o monopólio estatal caso não existisse o autodidatismo não seria necessário né tipo ah não existe o um monopólio estatal então estudar sozinho para quê a resposta é não o monopólio estatal ensina algo muito sério ensina que você não deve engolir determinada informação sem pesquisar e sem raciocinar por conta própria, então não é só porque o estado é o maior problema que a tiazinha da esquina que tá estudando, que tá mostrando as mesmas ideias para as crianças, que ela não deve ser, vamos dizer assim, não coagida, porque coagida seria uma palavra muito forte mas que ela não deve ser ensinada e falar, olha tiazinha, você tá ensinando errado, não é bem assim, então não é só porque ah, o estado é o problema que a mesma mentalidade deve ser, sabe, aceita. Então não pensem isso, porque qualquer forma de engolir a informação sem raciocinar sobre aquilo, você já está simplesmente pegando o autodidatismo e jogando no, li no lixo. Então não faça isso, por favor. Quando por meios comuns a pesquisa e conclusão própria emergem, é uma coisa assim de outro nível. Você alcança o nirvana. Então se questionar sobre a realidade que é pressuposta, que é pré-definida pela sociedade, é algo incrível. Então, é por isso que nós somos ancapes, porque nós questionamos a validade do Estado e nós falamos, ah, essa ideia aqui de sem Estado e mais capitalismo até que é ok. E assim, a gente ficou coerente, não é mesmo? A gente tem que medrar o sentimento da razão em qualquer ocasião. Então, principalmente quando se trata de alguma linha estatal. Mas o pensamento estatal não é feito só no estado, ele é feito também fora do estado, então sempre questione e sempre, vamos dizer assim, não engula aquilo que ideias estatais te mostram porque ela pode ser feita tanto pelo estado ou por alguma pessoa que já foi doutrinada pelo estado indo um pouco do tema de matérias comuns, então assim, línguas é, economia, essas coisas de ANCAP. Eu também queria falar sobre os ensinamentos da vida, porque muitas das vezes é, coisas como o que passamos, o que sentimos, elas também são uma forma de aprendizado. posso citar aqui a Falsafa, que é a filosofia árabe, e a mesma sempre busca entender como Deus nos coloca desafios para o aprendizado prático do Islã Novamente, eu não sou muçulmana, mas... É, como sou descendente de árabe e eu acabei lendo sobre. Enfim, o que acaba sendo muito interessante para a gente ver como uma cultura é formada também, porque muitas das vezes um povo que sofre muito, ele tem uma tendência a determinado tipo de governo ou determinado tipo de pensamento, então analisar outros contextos históricos e ver como, por exemplo, a Falsafa, que é a filosofia árabe, lidava com a dor, é algo muito interessante. A Falsafa também ensinava a relação entre aprender sozinho com andar com as próprias pernas. Tendo em mente que poucas pessoas estudavam milênios atrás, a filosofia falada foi uma forma de mostrar ao povo que não eram apenas os grandes matemáticos que possuem inteligência, mas que eles como indivíduos também possuíam suas virtudes e conhecimento, mesmo que nunca tivessem frequentado a loja matemática ou ao menos soubessem ler. Percebemos como os árabes tratavam a caminhada da vida no livro O Filósofo Autodidata, um romance de Ibn Tufayl Eu não sei se eu estou pronunciando certo, porque apesar de ser descendente faz muito tempo que eu não falo nome árabe Mas enfim, a história fala sobre a jornada de um homem que busca pelo conhecimento Ele teve de enfrentar o, autorita o autoritarismo do califado e apesar de sempre aprendermos com alguém a escolha de Usar as situações ruins como forma de aprendizado legítimo ele É inteiramente nossa, tipo, a gente passa por aquilo, a gente raciocina E a gente vê, hum, eu acho que eu posso usar isso como algo bom na minha vida Universidade nenhuma vai te ensinar isso Só você passando pela situação pra você entender como aquilo funciona Às vezes só o sofrimento, isso é uma coisa muito de Schopenhauer, né, mas É, só o sofrimento pode te ensinar muita das virtudes Então nunca negue o sofrimento e pense, nossa, mas que horrível, porque eu tô passando por isso? Porque muitas das vezes só ele vai poder te ensinar coisas extremamente importantes para formar o seu caráter. Isso sim, é uma forma de autodidatismo. Mesmo que não seja o autodidatismo que a gente tá acostumado a ouvir, todo mundo já aprendeu alguma coisa sozinho. Tipo, eu passei por essa situação e eu aprendi determinada coisa. Então sim, eu considero isso autodidatismo. E uma curiosidade sobre o filósofo autodidata é o fato de que o califado da época queria proibir a filosofia, pois a mesma obviamente afrontava as noções populares e consequentemente um perigo para o estado do tempo. Então lembra daquele negócio que eu falei do populismo ou de proibir alguma coisa porque ameaça o estado? Então, aconteceu a mesma coisa na época do califado árabe. Ibn Tufayl tem uma adolescência desconhecida, mas só o simples fato de ter naquela época criado um personagem que criticava o estado, já é algo bem surpreendente, Tufayl teria sido ensinado a questionar a validade de seus mandantes ou por lógica própria teria se intrigado com o mundo descontado na ficção, é uma coisa que eu me pergunto já que a gente não sabe muito bem onde ele estudou e quem foram os mestres dele, eu fico com esse questionamento, tipo, será que ele foi ensinado ou será que a experiência de vida e a forma com qual ele via o califado é, fez com que ele descontasse isso num personagem fictício? Então, quantas vezes nessa semana você criou soluções mágicas para os seus problemas e você usou sua experiência de vida? Quantas vezes já se questionou pelo sofrimento do qual você enfrentou ao longo da sua jornada? Esses são questionamentos de um autodidata. Só a solidão educacional, vamos dizer assim, pode te ensinar sobre isso. O autodidata, mesmo que um autodidata simples, que aprende as coisas simples da vida, ele é sim um filósofo. Ele só não é um filósofo completo aos olhos da sociedade porque ele não tem um diploma, mas ele questiona. Por conta própria, ele filosofa... Como que é? Ele tem umas noias assim, que só ele entende. Então, sim, se você aprende com as coisas da vida e se você tem suas deduções filosóficas do porto, às vezes, tipo, umas noia é muito loucas. Meu filho, você é autodidata, todo mundo é autodidata, só não sabe ainda. Se a gente for analisar, o autodidata, ele não necessariamente aprende as coisas 100% sozinho. Mas eu quero dizer que ele usa o próprio raciocínio, ele não engole aquilo que as pessoas têm como mentalidade pré-definida. Então, todo mundo tem a ideia de que o governo deve dar saúde, educação e segurança. Daí vem o autodidata e fala, não gente, peraí, mas será que a gente realmente deve pensar assim? Daí as pessoas pensam, hm, não sei. E esse próprio questionamento de não sei, já tá afrontando uma ideia que elas tinham. Então esse questionamento de, de passou de sim, foi pra não sei. Logo vai ser não. Então esse meio termo também já é autodidatismo. A pessoa pega e pensa, talvez faça sentido o governo não precisar roubar dinheiro de outras pessoas. para que saúde, educação e segurança sejam financiadas Apesar das minhas discordâncias com o professor Antônio Ozaí da Silva, é assertivo quando ele diz o, autodidat, o autodidatismo pode ser uma, estra uma estratégia de sobrevivência, nossa travei legal aqui, é <risos> o que é representado pelo âmago do ser humano, aquele que necessita sair da zona de conforto para preservar a vida e é válido, isso, isso sim é um, uma forma de autodidatismo, a pessoa só não sabe ainda uma pessoa que passa por uma guerra, ela tem formas de ver o um mundo totalmente diferentes de uma pessoa que nunca passou por uma guerra. Isso não é questão de... Ah, argumento de autoridade. É só uma, uma observação, entende? A pessoa muitas das vezes ela fica mais agradecida por aquilo que ela tem. E quando ela foge de um lugar que tem guerra para ir para outro, ela tá carregando consigo as raízes culturais. Então, novamente preservando a questão do seu povo, novamente levando consigo... Uma questão cultural, uma questão da sua nação. Todos temos uma história empírica para contar E você aprende muita das coisas, até quando você rala o joelho porque, sei lá, <risos> saiu rolando numa ladeira Você aprende que você não deve sair rolando na ladeira de novo, senão você vai machucar o joelho de novo então sim, isso é uma forma de autodidatismo, mesmo que seja muito simples, talvez as pessoas nunca tivessem parado pra pensar nisso Mas absolutamente qualquer coisa que você aprenda com experiências, e eu não quero ser empirista aqui, mas qualquer coisa que você aprenda com suas seus próprios feitos Também é uma forma de autodidatismo E não só aquele que saiu rolando pela ladeira, mas aquele que viu, ele também pensa Ah, eu acho que eu não devo fazer aquilo porque o moleque saiu rolando da ladeira e isso... Rolou todo, tá com o dedo ralado, enfim. Então ele também entende que ele não pode fazer aquilo. Então, dois saem ganhando nessa, nessa questão de empirismo. Nossa, que, que termo horrível, empirismo, mas ok. Percebemos como a educação evoluiu ao longo dos anos. A internet se tornou presente na vida de qualquer brasileiro. É o maior e melhor meio de estudo. Claramente não irá a escola claramente não irá te ensinar sobre como viver sem o Estado, até porque, como eu já disse, o Estado, ele nunca vai te ensinar como viver sem ele, é, tipo, impossível. Então, a gente vê como que é o nível do nosso âmbito anarcocapitalista, porque justamente a maioria das pessoas do anarcocapitalismo, se não todas, quer dizer, todo mundo é autodidata, mas tem autodidatismo tem níveis de autodidatismo, né? Então todo mundo tem o autodidatismo dentro de si, mas vamos dizer que os anarcocapitalistas eles têm isso bem aflorado, porque eles estudam coisas totalmente independentemente, sabe? Então... Pega um moleque de 16 anos, que é ancap, e pega outro moleque de 16 que é esquerdista. Coloca os dois pra debater, você vai ver um moleque ancap tirando sangue da cara do outro simplesmente porque usou uma lírica foda Então é muito simples, entende? A gente percebe como o autodidatismo é tão perfeito como o capitalismo Tipo, pega o capitalismo e o comunismo, coloca os dois pra debater, vamos dizer assim, personificando, né? Você vai ver o capitalismo arrancando sangue da cara do comunismo porque claramente é uma ideia mais racional e o autodidatismo é a mesma questão, quando você aprende sozinho, além de trazer diversos benefícios, é, também vai te ensinar melhor, vamos dizer assim. Então, além de não te infantilizar, além de você aprender o que você quer e se concentrar no que você quer, você vai poder dar esporra em muita gente por aí, porque muita gente é desinformada, justamente por aprender pelos métodos estatais. A tecnologia, ela só ampliou a forma como o autodidatismo é feito e isso é fruto do capitalismo. Então, como sempre, viva o capitalismo Ao meu ver, e ao meu sincero ver, um dos maiores problemas de ignorar as raízes culturais está no fato de infantilizar a si mesmo não saber sobre o seu povo trará uma ignorância imensa mas eu não observo apenas aquilo que você vai perder mas aquilo que você vai ganhar caso fizer Estudar sobre a cultura do povo do qual você descende te agregará em coisas incríveis e pode parecer muito patriota que eu vou falar agora, mas se você se dedicar pelo menos um pouquinho todos os dias para estudar sobre como a cultura é feita e como os seus antepassados viviam, eu tenho certeza que você vai se apaixonar e vai virar uma louca dos países igual eu, vai estar tá colocando lá emojizinho da bandeira no nome, vai estar tá lá colocando tudo que você for fazer, você vai enfiar o país no meio. Cara, é muito assim, então se você se dedicar pelo menos um pouquinho a entender a, sua, a população e os países, enfim, e país no que eu digo é na questão de sociedade, você não precisa literalmente de um governo para criar um país isso é uma questão até meio integralista, né, os integralistas usam bastante esse negócio de Ah, mas se tiver o governo e a nossa cultura, uma cultura não é formada através do governo, ela é formada apesar do governo E ela é destruída pelo governo Então a gente teve o exemplo que eu citei da Ucrânia da Armênia, que foram países que não se criaram através de um, uma canetada estatal. Você vai falar agora você vai fazer isso e todo mundo vai fazer, daí isso vai virar uma cultura de milênios. Isso não existe, entende? São indivíduos através da sociedade e colaborando através dela que culturas, religiões e costumes são feitos. Então não pensem que você gostar de um país é necessariamente, algo, oh meu Deus, estou apoiando o estado, sou minarquista. Não, você está simplesmente fazendo óbvio, porque você tá simplesmente falando, olha, uma sociedade pode existir sem governo. E é isso. Acabou. Tenho certeza que seu povo pode te ensinar muitas coisas maravilhosas. Assim como cada dia que passa, eu fico mais apaixonada pelo Leste Europeu e eu tenho certeza que a sua, a sua descendência pode ensinar muita coisa. Então nunca abandone o autodidatismo e a forma como você vai aprender Sobre, sobre sua nação, então nunca esqueça disso, sempre leve a sua nação consigo. E para terminar, eu gostaria de citar uma frase de Mises porque eu gosto muito de Mises, inclusive, Mises nasceu no Império Austro-Húngaro mas ele nasceu onde fica Lviv, atual Ucrânia <risos> olha só, nossa, nem coloquei a frase dele aqui por isso, imagina, foi super coincidência, super espontâneo <risos> mentira, mas essa frase eu acho que todo mundo conhece que é ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão essa frase define eu acho que tudo o que eu tinha pra falar aqui Nesse, sei lá, quantos minutos de, de áudio deu Mas... Essa... Essa frase resume bastante e ela é bem... Ela significa bastante coisa para mim, ela é bem emblemática para mim Então... tenho isso em mente Ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão E muitas das vezes essas ideias Estão anexadas no seu povo e você só não sabe ainda Ou essas ideias estão carregadas numa língua da qual você não tem conhecimento. Então... Vamos estudar ideias por conta própria e vamos estudar as ideias dos nossos antepassados. Eu não sei se isso ficou muito bom. Eu tentei fazer o meu melhor. Eu fiquei dias escrevendo esse roteiro. Eu fiz, refiz, refiz refiz e refiz, refiz mais uma vez. E eu, eu espero que vocês tenham entendido alguma coisa e tenham gostado de alguma coisa que eu falei aqui, sinceramente. Não me façam chorar. É, é isso que eu tinha pra falar, sinceramente. A minha DM do Twitter tá aberta caso alguém tiver alguma dúvida. Eu tô sempre postando coisas lá sobre o Leste Europeu e sobre o anarcocapitalismo. Fazendo um merchão próprio aqui. Me deixa fazer uma merchan em paz. Então, é isso. Obrigada por essa oportunidade que o João me deu. Porque, cara, foi algo muito incrível. É a primeira vez que eu tô escrevendo uma palestra, cara, realmente eu espero evoluir muito. E essa foi uma grande oportunidade de eu fazer isso. Enfim, espero que vocês tenham sido... Os... Tenham sido os quê? Tenham entendido alguma coisa. Nem eu entendi direito, mas enfim. E vamos nessa, gente. Vamos fazer o anarcocapitalismo crescer. Tá bom? Tá bom. Então, um beijo no coração de cada um e até mais.